O perdão é o elemento essencial da vida, da vida comunitária da Igreja. E por que que isso é tão espinhoso? O perdão é tão espinhoso porque nós ainda não aprendemos, a, não entendemos a profundidade do que significa semelhante. Nós ainda não entendemos que o outro é o outro é eu ou o outro sou eu. Então, quando eu olho para uma outra pessoa, aquela pessoa da minha comunidade de fé, batizada pelo mesmo Espírito, ele não é outra pessoa, ele sou eu. Amar uns aos outros não é amar a uns aos outros, ou amar o próximo como se ama a si mesmo, já disse isso aqui também no PG uma vez, é amar o seu semelhante, amar sabendo que o outro é exatamente igual a você. Isso só é possível pelo perdão. E eu vou confessar para vocês, é muito complicado perdoar, porque nós somos gente que ama muito os seus direitos. Nós amamos muito os nossos direitos. Amamos muito estar certo. Amamos muito não sermos roubados naquilo que é nosso por direito. Então, eu tenho direitos... Sobre, sobre muitas coisas. Por exemplo, você não tem o direito de me magoar porque eu depositei toda a minha confiança em você. E aí por eu ter depositado toda a minha confiança em você, você não tem o direito de me roubar a minha, a, a minha paz, a minha tranquilidade por você ter me traído ou traído as minhas expectativas. Então eu confiava que você iria agir de certa maneira. Então esse era meu ponto seguro. Quando você não age dessa forma, você gera em mim instabilidade. E por gerar instabilidade em mim, você, você, você rompeu algo muito precioso. E logo eu, eu, eu tenho que, de alguma forma, me sinto roubado, me sinto, me sinto tirado do meu lugar de paz. E isso não é justo. E se não é justo, não está certo. Isso se não está certo, não está bom. Não está bom para mim, então eu, eu me... Me pongo no direito de me sentir magoado com você e não querer mais tratar desse assunto com você de forma alguma. Precisamos tratar do perdão. Há pessoas que vão voltar dizer, olha, o perdão é algo divino, eu não consigo perdoar mas contrariando a posição de algumas pessoas. Se, se Jesus deu uma ordem e disse que era para fazer, então é extremamente possível, porque ele não iria nos pedir algo que nós não conseguíssemos. Talvez nós não estejamos dispostos ou dispostas a abrir mão daquilo que, ele, daquilo que nos é muito precioso para atender aquilo que ele mandou que a gente fizesse. Então, perdoar é um ato que eu não tenho como negociar. Eu não tenho como negociar. Não dá, porque o perdão não é uma opção. O perdão é uma obrigação de todos os filhos e filhas de Deus. Não tem como. Não dá para dizer, ah, isso eu não perdoo. Não tem como. Talvez a trilha para chegar até o perdão seja muito longa. Seja uma trilha muito longa. Mas é necessário pegar dar o primeiro passo em direção daquilo.